Porque as pessoas dizem assim, ó Ah, aqui no sul não produz por causa da geada Produz É só botar embaixo de uma árvore E no inverno tapar quando ela é pequenininha Que depois é de grande e não faz nada As minhas ali, tá tudo embaixo dos pés das guavirovas Aí a geada não mata, mas ela produz aqui o café Todo mundo diz, ah, mas não produz café no sul Produz, eu já fazia cinco anos que estou produzindo É só plantar não é essa dizer, ah, porque não vai, porque um diz assim, não produz, produz. É só ter baixo de árvore nativa. Hortifruti grangeiro, alface, radite, couve, couve, alface, radite, espinafre, pimentão, agrião, pimenta, brócolis, melãozinho São Gaetano, radite, couve-flor, tomate, mas essas plantas, tomate, couve-flor, essas coisas, só na época dela. E a gente não trabalha com produto agrotóxico a gente trabalha com produtos que não tem agrotóxico que é o que faz bem para a saúde. A gente tem as frutas, laranja, bergamota, melão, essas coisas. Tem frutas que não, produ que não é do Rio Grande do Sul, que a gente ganhou as mudas lá do norte, como é a jaca, a graviola, o açaí o coco-anão, o coco gigante, o biribá, que é a fruta do conde, tem a cerola, tem a tâmara, e a gente planta, tem parreira, tem bananeira. trabalhamos com focado atualmente focado em frutas nutracêuticas tem um pomar uh, no sistema agroflorestal de de pitaia, né? e agora nós começamos um, um pomar no sistema convencional da pitaya com oito variedades uma variedade que eu estou apostando muito, que vem de Israel, é uma, chega a dar 2 quilos cada fruta. Né? Ah, como eu falei antes, é uma é nutracêutica, a pitaia é uma fruta nutracêutica porque ela traz, além da fruta, ela traz propriedades ah, medicinais. Ah, eu posso citar a pitaia, a semente tem 50% da sementinha, daquela sementinha, é ômega 6 e ômega Ômega 3 e ômega 6. A proposta do sítio é essa, a diversidade e novidade. O que procura a feira ou vai na feira, ele procura, procura diversidade. Se eu estiver trabalhando com um produto só, eu vou vender muito pouco. Além da diversidade, eu sempre procuro novidade. Introduzir a Covid de Toscana. É uma couve que vem da Itália, Eu trabalho também com a laranja sanguínea, que ela é rica em licopeno, né, que é para câncer de próstata. Nasci e me criei na lavoura, né? Só que quando eu era solteira, nós plantávamos o meu final do pai e a mãe, nós plantávamos batatinha, né? Era lá, era da batata. E depois, quando eu, que eu casei, eu vim pra cá, daí mudamos, que tivemos plantei anos de batata também, né? E depois já não deu mais, não produziu mais, já não deu, daí foi começado com fumo. Faz o que, Uns cinco seis anos que nós paramos de, de plantar fumo daí. Aí nós, aí nós viremos só em, em se virando assim, né? Com, plantando milho, plantando essas coisas, né? Depois até que apareceu essa oportunidade de nós ir para a universidade, né? Para fazer a feira lá. A ideia da Polifeira, ela surgiu no curso técnico em fruticultura. Né, que o professor uh, Gustavo, ele foi professor de mercado e ele já estava com uma experiência de de, de, de feira, né? Já estava, ele fez o, o doutorado dele, se eu não me engano, com, com uma feira em Santiago. E a gente começa, a gente conversava bastante, bastante, principalmente essas conversas de corredor, né? E, e, e o Aí surgiu a conversa dentro. De, né? E aí a ideia foi implantar uma feira de produtos uh, limpos, sem agrotóxicos, dentro da, da universidade. Seria um projeto do Colégio Politécnico, mas para tanto tinha que ter agricultor vendendo produto e agricultor uh, uh, disposto a trabalhar com essa linha. De, de agricultura, de produtos limpos a produtos sem agrotóxicos. Ao todo, a gente visitou em torno de 80 e poucas famílias. Das 80 e poucas famílias, foram, na primeira-feira, foram selecionadas 20. Pelo colégio, aí é um a Colégio Politécnico, Prefeitura de Santa Maria e a Emater, se eu não me engano. Aí se reuniram e decidiram. Né? Foram 20 famílias selecionadas para a primeira-feira. Surgiu em primeiro, em primeiro lugar, foi a minha prima que me ligou. Né? Ela me pediu assim, tu nunca entrar numa feira. E eu disse uma feira ontem. Lá na, na universidade, eu disse assim, mas eu, se eu nunca trabalhei em feira, né? Eu disse, como é que eu vou ir? Não, não, ela disse, vamos, vamos que eu vou também, ela me disse. Mas tudo tem que, tinha que ver, que tinha vários, né? Tinha que ver se nós tínhamos essa chance de entrar ou não, né? Daí vieram aqui, olharam toda a nossa horta, que nós tínhamos menos, né? depois foi aumentada a horta, vai mais para cima, olharam e tudo, disse, bem, assim que nós queremos, porque tem variedades de coisas, né? Um pouquinho de tudo, né? de coisas assim, aí levaram o projeto para adiante, né? Levaram para lá, e aí nós somos sorteados, e aí, continuamos. A polifeira só acrescentou o que a gente precisava mais a saber. Mais acompanhamento dos estudantes, o acompanhamento dos agrônomos. Mas nunca eu ia pensar. Como é que eu ia adivinhar de quantos que tinha de um eito de gente e nós ser é chamados? O é um projeto de extensão que surgiu no Colégio Politécnico em 2017. O professor Gustavo, como estuda mercados uh, de consumo de proximidade, que são as feiras né, em, que sai direto do produtor para o consumidor, não tem o um atravessador, né, ele sentia a necessidade de divulgar e de trabalhar mais essa parte da alimentação da consciência da alimentação. Eu sou técnico em agropecuária, minha formação é em gestão ambiental e eu dou suporte técnico a campo dos nossos agricultores. Hoje estamos com 23 agricultores da, da agricultura familiar que produzem um alimento e trazem para comercializar aqui na Universidade Federal de Santa Maria. os agrônomos, as análises de solo, a assistência deles, que os acompanham a gente, explicam. Para nós, tudo isso aí é uma aprendizagem. Como nós aprendemos e eles aprendem com a gente. O Luiz fez aquele tratamento de solo que a gente pediu. Mas não choveu. Mas pode regar, mole e faz o tratamento. Ah não, mas tá feito lá no litro, tá pronto lá. Mas tem que fazer no, e usar no mesmo dia sim daí a, a, no mesmo dia no mesmo dia porque ele lá pode passar fora não presta não. ah meu boi. tem quando fazer o, o ah o, tem quando fazer tem, tem que usar. Que usar usar então, então molha o canteiro tá e depois passa o produto a minha rotina a minha rotina além da parte administrativa e a mais importante é a visita a esses agricultores descobrir a necessidades deles, levar soluções junto com os, os nossos bolsistas, uh, tentando melhorar cada vez mais a qualidade do alimento com o um mínimo de intervenção, que o processo seja o mais natural possível, sem o uso de agrotóxicos e quando necessário algum uh, produto de carência zero que a gente chama da produção limpa. Né, como por exemplo o sabão com detergente neutro diluído na água que a gente controla bastante os insetos e isso nunca vai criar uma resistência do inseto a esse produto mas se tu tirar umas mudinhas daquela planta lá hum. do, do cravo e botar no meio aqui ó não vai ter esse bichinho porque tá tudo de um lado só será é bota no meio ó. ali tem ali bota mais uma no meio bota mais uma do lado ah é Uh, a minha ideia na, na, na, nessa agricultura limpa, na agroecologia, é conviver com inseto, porque eu só tenho duas alternativas. Ou eu mato inseto e, e fico com a minha cultura, ou eu convivo com inseto, nós dois né, vivemos. E a minha ideia é essa, os dois sobreviverem uh, num espaço Uh, Não né? há num, lavoura no espaço, enfim. A natureza por si a gente vê, ela vive em equilíbrio. Né? Não tem nada, está tudo em equilíbrio. Mas no momento que eu entro e começo a desequilibrar com uma cultura só, e aí, eu, aí o inseto, o, o, os insetos que vivem naquele local vão fazer o quê? Eles vão atacar a cultura que eu estou introduzindo. A gente usa muito é o óleo de ninho, a gente usa muito é a, o detergente com azeite, que é um produto para o bicho não entrar na planta. Porque o agrotóxico trabalha no meio daquele cheiro forte, aquelas coisas que tu tem que estar tá aí. E, e limpa não, limpa tu pode chegar ali e pegar uma folha, não precisa te preocupar em lavar uma mão. E lidar com coisa, não, tu tem que estar tá te preparando, bem, te levando, tu não pode, eu tenho um costume. Não sei se eu sempre peguei o costume. Se eu vou por para a horta, se eu passo num pé de laranjeira, eu tenho que pegar uma folha e botar na boca. Eu não sei porque se foi vício. Eu disse, tu já imaginou se estivesse veneno? Aqui eu passo, pego um melãozinho, vejo maduro, eu passo e sai, vou comendo. Um figo eu passo, não preciso lavar para comer. E se tu passa, tu tem que lavar tudo. Eu tenho essa liberdade que tu pode vir aqui, ir ali pegar uma fruta e sair comendo, sem te preocupar em lavar. O foco é esse, o foco é uma um produto limpo, sem agrotóxico. Né? Aqui não temos agrotóxico? Não tem. É um lugar que tu pode chegar, e tirar também, uma folha, só tem. tem um pouquinho de poeira e e tu come. Nós temos o apoio, toque. a nossa diferença em relação a outras feiras. Podem, é Ou do, do orgânico, que o é nosso tratamento, o nosso modelo é uma agricultura limpa. Nós temos o apoio fundamental do LARP, que é o Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticida. Ele que dá, nos dá o suporte para garantir que nós estamos levando um alimento saudável. Toda quinta-feira a gente recolhe produtos, não avisa de quem vai ser recolhido. Sim. E o LARP faz essas análises que tem dado um excelente retorno na segurança do alimento que está sendo oferecido nas feiras. Ah, a gente já levanta aí para seis, seis e meia a gente já levanta. Eu faço café, depois vou dar comida para os porcos, para as galinhas. Aí depois nós viemos para a horta. Aí a gente começa ou é capinando, ou é colhendo, ou é plantando. Às 11 horas por aí eu venho embora porque eu tenho que cozinhar. Depois a gente almoça e depois, é as duas e pouco, a gente vem para a mesma rotina de novo. Até a noite. A rotina é corrida. É corrida, já te digo. Quando é dia de feira, a coisa aqui tá louca. Eu que levantar cedo de manhã, não, eu levantei quinta às quatro horas, às quatro horas da manhã, né, que eu tinha que embalar pão, tinha que embalar bolacha, e eu tinha que fazer, fazer os grústoles, e aí? E depois tem que ir para a horta, né, para colher as coisas, aí tu tem que te virar. São desafios para o agricultor, e os desafios, é, o desafio é todo dia. Essa? Saindo do plantãozinho. Ah, <risos> é? tem Já passou. vem na frente